Muito bem, gente verde, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fito energético e você não imagina para que os índios bebiam essa erva. Quer saber que erva que é? Fica aqui que depois da vinheta eu vou te contar. Muito bem, se você ficou aqui depois da vinheta, quer dizer que você quer saber que erva que é essa? E só que antes da gente entrar nesse assunto, só quero dizer que eu, Luiz, um dos, um dos professores de fitoenergética da Luz da Serra, junto com a Patrícia Cândido, a gente produz conteúdos né, relacionados à fitoenergética, à magia das plantas e o que, é que elas podem fazer, como você pode usar a energia delas para poder equilibrar, né, ter um dia a dia mais equilibrado, feliz, saudável e próspero, para você ter uma vida mais leve. Então, continua aqui com a gente. E agora a gente já vai entrar de cara no assunto do vídeo de hoje, que é a erva mate. Ilex paraguariensis é o nome em latim dela, né? um grupo taxonômico para você ter certeza de que a gente está falando da mesma planta, só que aqui no Rio Grande do Sul, nesse país Rio Grande do Sul, como eu costumo brincar, pessoal, né, os gaúchos costumam tomar a erva mate como chimarrão, né? só que antes da gente entrar nos, nos costumes usuais, vamos falar um pouquinho da história dela. A, a erva mate, né, o Ilex paraguariensis, ele era muito consumido né, pelos índios guaranis e né? ali no século... 16 e 17 inclusive era conhecido como erva do diabo o porquê não sei era uma nomenclatura local né uma nomenclatura da, da região ali do tempo que eles estavam vivendo e naquela época século 16 século 17 o consumo do chá da erva mate ele era incentivado para afastar as pessoas de consumir bebidas alcoólicas acredito que por questões econômicas do momento, né, de bebida ser cara, mais rara, pagar pela bebida naquele momento, ficar com vontade, as pessoas eram incentivadas a tomar erva mate, né, porque erva mate você vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai enchendo barriga, você tá enchendo barriga de chimarrão, você não tá com, não fica com vontade de bebida alcoólica, era isso que se acreditava lá no passado, né. Em outras questões também, os índios, eles tomavam chimarrão, né, o chá de erva mate, a infusão a quente da erva mate. Nos momentos mais tristes, nos momentos mais difíceis, eles se agrupavam, eles se sentavam em roda, né? E daí naquela época, né? Se formou essa tradição de momentos mais difíceis, pesarosos, em que se precisava ter conversa, em que se precisava e se gostaria de ter contato, fazer lá o preparado da infusão à quente da erva mate e conversar e trocar ideia. E dessa tradição passou e hoje no Rio Grande do Sul a erva mate é conhecida como a erva tradicional uma erva símbolo do Rio Grande do Sul, que a gente conhece como chimarrão, né? coloquialmente como chimarrão. Porém, essas são características da erva mate do Ilex paraguariensis, uh, quanto à fitoterapia dela. Né? A gente conhece que ela tem uma propriedade um tanto quanto de diurética e também tem uma dose, imagino que pequena, ali de cafeína, porque as pessoas tomam ficam despertas. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal toma para para simpatizar, para se enturmar, para conversar. Isso tudo são características ligadas à tradição, né, ligada à fitoterapia da erva mate, do Ilex paraguariensis. Porém, uh, assim como, os, como outras plantas, né, Ilex paraguariensis, a erva mate é uma delas, tem outras 117 que o Bruno catalogou e estudou a fitoenergia delas. E a erva mate, para a fita energética, quanto aos efeitos fitoenergéticos dela, ela é um vegetal físico do terceiro chakra. O que isso quer dizer? Que ela atue no corpo físico, quando a pessoa está com incomodações físicas aqui na região do estômago, bem na região do diafragma. Então, por exemplo, em assim, caso de úlcera, gastrite, é possível que essa planta ajude, mas desde que ela esteja presente num composto fitoenergético. Para a gente usar um vegetal físico, a gente precisa antes usar um vegetal puro. E isso o método da fitoenergética ensina muito bem. tá e daí, como é que a gente faz? O vegetal físico do terceiro chakra, ele faz isso, né? O físico, ele atua no corpo físico, quando já tem um foco de dor manifestada. E o terceiro chakra, ele está ligado muito à raiva, angústia, mágoas somatizadas, né? A digestão de sentimentos pesados, muita incomodação, frustração, ansiedade. Isso tudo desemboca no estômago. Então, quando eu tenho esse tipo de comportamento ansioso, é, raivoso, por muito tempo, né? me incomodando, sendo reativo, é, sem poder pessoal, então tendo muita uh, autoridade, né? muito autoritarismo, querendo fazer as coisas do meu jeito, sempre do meu jeito, na minha hora, do meu tempo, na minha velocidade, eu acabo por estar desregulando o meu terceiro chakra. E daí, quando isso fica no terceiro chakra, esses, uh, esses desequilíbrios por muito tempo, isso acaba por refletir numa dor, numa dificuldade física aqui nessa região também do terceiro chakra, podendo causar gastrite, podendo causar úlcera. E daí é nesse tipo de situação que a erva mate pode ser uh, útil, né? depois que a gente equilibrou o terceiro chakra com vegetal puro. Então, quando a erva mate ela é introduzida no composto energético o que, que ela faz? Ela ajuda a pessoa a suportar problemas da vida, né? De reduzir frustrações, ajuda a pessoa a ter fibra, ter garra, ter coragem, se expor e se mostrar para a vida, né? mesmo abalado por dificuldades, ela ajuda a pessoa a ter orgulho daquela pessoa de quem ela é, ou seja reafirma nela o poder pessoal e alimenta né, estimula o patriotismo e respeitar as nossas origens. Então, de repente a pessoa hoje ela não tem tanta coisa na vida como ela gostaria mas porque ela não respeita as origens dela de repente a pessoa ela tem muita dificuldade de suportar os problemas porque ela não se vê capaz ou então porque está faltando nela mesmo poder pessoal e nisso tudo a erva mate ajuda tá? Então como é que a gente pode incluir a erva mate na nossa rotina para ter esses benefícios, né? ter esse tipo de energia dela agregada à uh, a, a nossa própria energia para que a gente usufrua desse equilíbrio? A gente pode fazer o chá, que é a infusão a quente, uh, conhecido aqui no Rio Grande do Sul como chimarrão. Né? Então a gente precisa ali no chimarrão com erva mate, colocar mais um vegetal nivelador, mais um puro, mais um condutor. Então tem como a gente estudar fitoenergética para poder Uh, usufruir dessa energia completa do composto e ter essa energia do erva mate junto. Então o chá é uma maneira. A outra maneira é usar a bioplasmia, que é quando eu tiro a energia da planta enquanto ela está viva, de um raminho fresco dela ainda, e transfiro ela para o meu corpo, para o meu campo energético. A bioplasmia é uma técnica da feita energética que ajuda muito a pessoa a equilibrar dificuldades né, e tirar do corpo físico, do corpo energético dela, bloqueios energéticos que geram dores no corpo físico. Então, quando a gente quer usar essa energia do patriotismo, ajudar a pessoa a, ter os a suportar os problemas na vida, ajudar a pessoa a ter mais fibra, ter mais garra, ter mais coragem, a gente pode aplicar a bioplasmia, que é quando eu extraio com as mãos, é como se eu passasse a mão no ramo da folha fresca ainda e trouxesse aquela energia para o meu terceiro chakra, bem na região do estômago. Então, para a gente ter esse, né, usufruir dos benefícios da energia da erva mate, chá, né, infusão a quente, que é conhecido como chimarrão, equilibrado através do método da energética ou bioplasmia, que é quando eu pego a planta fresca, é, passo a mão né, de três a seis vezes e trago para o meu terceiro chakra, para o meu corpo onde está acontecendo dor, para que a energia do erva mate haja no meu campo energético e assim desobstrua, né, desequilíbrios para que eu tenha uma vida mais feliz, saudável e próspera, tá bem? Se tiver mais alguma outra planta que você quiser conhecer o efeito dela, quanto a é feito energia e como incluir ela na sua rotina, deixa aqui nos comentários que a gente está sempre de olho. Um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.